E aí, gangue do mal, tudo da hora? Vamos lá para mais um videozão, simplesinho, um videozinho básico Só tô gravando mesmo para mostrar pro pessoal aí Que pede para mim filmar tudo que eu faço no carro, então vamos lá Isso aqui, ó, vou fazer os forros de porta do hortelã aqui Os forrinhos de porta Tava 100 e tal, fui ver para comprar, custava 100, 110 pau Só que é aquele simplesinho, né? Aqueles porcaria Aí eu achei essas madeirinhas aqui ó. Nas caçambas de lixo em São Paulo Parei o caminhãozão Joguei para dentro já na maldade né? Tá ligado E aí vou fazer os forrinhos de porta Vai ser simples também Não vai ter muita frescura não Mas eu mesmo vou fazer e já economizo uma graninha Querendo ou não já dá para economizar Sobrou uns pedaços de Carpete do assoalho E aí eu comprei mais um, um pedaço de curvinho Paguei R$ o um metro. Ele é um metro por dois. Então dá e sobra. Dá para fazer esse e o traseiro e sobra. Certo? Então é basicamente o quê? Eu não tinha o papelãozinho de porta. É, essa madeirinha do antigo, né? Para quem já tem o antigo. Só arrancar o, a forração aqui e tudo. Vai ficar assim, ó. Esse aqui eu fui lá na tapeçaria do meu amigo. Pedi um velho lá pra ele emprestado. Tava com o caminhão mesmo. Coloquei em cima, assim, ó. Tirei o molde, cheguei aqui e cortei. E se vocês repararem, as quinas aqui, ó. Desses papelãozinhos de porta que vende aí, já prontinho. Ele não encaixa direitinho. Então aqui, ó. Tá vendo, ó. As marquinhas das canetinhas, ó. Eu fui colocando ali. Aí vou marcando e vou cortando. Até encaixar legalzinho, entendeu? Foi tudo, então tá tudo... Encaixadinho bonitinho, aqui ó. Não precisa se preocupar muito com o lado, porque esse lado, por exemplo, é dessa porta aqui. Se eu quiser colocar na porta do lado de lá, é só eu inverter o lado aqui, ó. Um, ele encaixa. Só tem que tomar cuidado na hora de colar o carpete, certo? Então é isso. É só colocar aqui em cima, tirar o, o moldezinho e cortar. Não tem segredo nenhum. É super simples. Super fácil, super barato. E ainda vai, ser, ainda vai dizer que foi você que fez. Isso que é o mais legal de tudo, na é minha opinião. Certo? Ó. Ah, Biro, por que você não tira uma quininha? Se bem que essa quininha aqui não tá ruim, não. Eu vou tirar daqui, ó. Ó. Porque às vezes a quininha, tá, a quininha do outro tava tudo amassada. Olha ali como é que tava. Tá vendo, ó? Aí eu tirei do meio para mim não não ficar aquele amassado ali Ó, coloca bem certinho tirou o moldezinho Agora só na onde a gente fez a marcação dos furinhos Os furinhos pra prender essa coisa aqui Cadê? Aqui ó Ó Aí prende aqui Que é pra grampear lá no carro Certo? tá feito um papelãozinho rapidinho. 15 minutos. Entendeu? Facinho, né? Então agora é só encarpetar do jeito que cada um quiser. Se o forro for preto, na cor que quiser. Se quiser encarpetar de florzinha. Faz do jeito que quiser. Vem cá. Oh. Dá um tchau ali pro pessoal. Vamos lá. Oferece uma salsicha. Querem? Então é isso. Fechou? Agora eu vou encarpetar bonitinho e tal. Para quem ficar perguntando também sobre o forro de porta de alumínio, mais para frente eu vou gravar um vídeo e tal. Mas é basicamente isso daqui, ó. É isso. Só aqueles desenhos que tem aqui embaixo, que é feito na fresa, né? Aí eu não tenho a máquina, eu mando fazer. Mas daí eu vou gravar tudo bonitinho. Quando eu for fazer do meu preto, do Tião. Ah, tem uma novidade do Tião. Eu vou gravar um vídeo só para explicar. Fechou? Agora nós vamos encarpetar aqui. Isso Aí pessoal, agora eu vou ter que parar por aqui Deu uma enrugada aqui, depois eu vou tentar tirar no soprador Mas vai ser basicamente isso, ó Esse frisinho aqui eu ia usar no meu tião Só que não vou mais usar Então eu vou colocar aqui, ó, só pra dar um charme, um frufru Entendeu? Ó Vai vir aqui, ó, os grampinhos dele tá ali Mas eu vou mostrar depois, ó, só pra mostrar pra vocês Aí aqui vai ter esse outro tipo de carpetinho para combinar com o assoalho E aqui vai ter um outro frufru Que daí já não depende de mim, certo? Então depois eu volto Quando eu terminar, que hoje é um sábado Segunda-feira eu vou Mandar fazer o frufru ali Depois eu volto com o resultado final Fechou? É nós! E aí rapaziada Da hora, hoje é domingão já trabalhamos, estou de folga agora na parte da tarde. É o seguinte, como o nosso canalzão aí é transparência total, né? Não estamos aqui para enganar ninguém. O forro de porta. Como é o primeiro que eu fiz, tinha uns segredinhos que eu não sabia. E não ficou muito bom. Então vamos consertar. E ensinar para vocês, é lógico, né? Ó, acontece o que? Deixa eu mostrar para vocês eu colei diretamente na madeira. O que, que acontece? Na hora que eu fui colocar esse trocinho aqui, ó, pra prender na porta, olha o que, que acontece, ó. Ele estufa pra fora aqui, ó. E fica marquinha. Aí, fui procurar saber. Tem que colar essa espuminha aqui, ó. É por não saber mesmo, tá? Porque custa seis reais o um metro desse negócio aqui, ó. Eu já fiz a outra e ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Então é super baratinho. É por não saber que eu coloquei sempre, Porque se eu soubesse, né, meu? Com certeza eu teria colocado, certo? Então, é só tirar ali, desgrampear aqui E colocar essa coisinha aqui que fica zero Eu já fiz no outro aqui, ó Ó, isso aqui eu já fiz Deixa eu ver se dá pra ver daqui Vixe, não vai dar pra ver legal não Deixa eu ir ali pertinho mostrar, ó isso aqui eu já fiz, ó, ficou zero Ficou muito legalzinho então vou mostrar para vocês só para ficar só para mostrar legalzinho como é que faz para depois vocês não brigar comigo que eu ensinei errado certo então vamos lá simplesinho outra coisa também voltando aqui outra coisa também que eu fiz errado naquele foi ter deixado de colocar esses grampinhos depois que eu fiz o forro. O que, que acontece? Depois que você coloca aquela espuminha, na hora que você vai coisar, ele rasga. Aí teve um naquele, nesse forro de porta aqui, do um passageiro, que ficou uma marquinha assim. Ó. Então, esse aqui eu vou colocar antes. Vou colocar essas revitinhas aqui antes, ó. Pra mim não ter esse BO. a espuminha Aí, ó. É? Zerou, moleque. Ó. Com um charme. Aqui tem um bordadinho, ó. Mandei bordar. Bonitinho, aquele porrinho lá que eu mostrei. Esse friso aqui, pessoal, vou falar pra vocês, ó. Esse friso é da caixa de ar do Gol BX. Eu comprei lá na Jocar, ó. Paguei acho que 32 reais nesse, Nos dois, é o par Deu pra mim fazer as duas portas com o par As duas portas E os dois traseiros, tá? Aí você compra essa Prisilinha aqui, ó Vem com essa prisilinha Como que funciona essa prisilinha? Você cata uma broquinha aqui, ó Você mede aqui atrás, mais ou menos o tamanho Aí você faz um furo Na peça E aqui, ó É que essa coisinha tá pra dentro Ó, ele vem com essa Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver legal Aí ó, ele vem com esse parangulezinho pra fora Você fura lá Caiu Você fura o troço Enfia esse negocinho Depois você vem com esse negocinho aqui, ó Enfia aqui de volta E bate que esse trocinho aqui abre, sabe? Faz... Já era Ele travou o que, que eu fiz para dar uma reforçadinha? Ó. Tá vendo aqui, ó? Passei um super bonderzinho aqui, ó, em todos, ó. Coloquei quatro. Já era. Prendi o friso aqui para diferenciar os dois lados. Fala se não ficou um charme. Olha isso, que bonitinho. Ficou perfeito. O bordadinho ali para dar um destaque. Você ensinou pra galera, mano? Lógico, tudinho. Hum. Agora. Todo segredinho. É isso. Olha porta. o de trás lá. O de trás eu não fiz bordadinho, não, hein? Todo segredinho. Depois. Olha lá o de trás, ó. Olha. Simplesinho de tudo. Nossa, que lindo, né? Com um charme, um ó. charme. Ó. Quem viu esse carro, quem tá vendo agora? Olha o forrinho do chão, aqui, ó. Aqui, ó. Não esquece de falar pro povo. Ó, não. aqui eu não colei, ó. Porque tem o danadinho ali, né? O buraco tá ali. Né? Então vou mandar arrumar. O resto aqui, ó. O nosso pagamento, né amor? É. é quando o cara vai lá e comenta Meu, suas coisas tá pondo em prática no meu carro E, e mulher tá dando certo não deixa nem assistir mais seus vídeos Porque eu tô fazendo carro É verdade, Pegar seus <risos> vídeos. verdade Sinto, tem bastante. Minha mulher não deixa nem mais Esses dias a mulher de um me chamou No Instagram, né mãe Ainda te mostrei, né? Me chamou lá no, no, no direct e tal Aí, oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Não, eu só queria saber quem é você mesmo Vim aqui olhar o seu Instagram Porque meu marido não fala em outra coisa A não ser nem você Já tava ficando com ciúmes É isso que é o da hora Esse é o mais legal de tudo Fechou? O carinho da galera paga. O carinho é impagável, mano Impagável Não é. tem preço que pague Verdade. Fechou? E o nosso objetivo é mostrar que dá Pra quem viu esse carro quando chegou E tá vendo agora Tudo arrumadinho, bonitinho Simples, não é nada sofisticado Mas sem, segredo. sem segredinho É coisa simples Vocês estão vendo aí no vídeo Vocês estão vendo no vídeo aí Tem como segredo. é simples Fechou? Então é nóis. é nóis, tamo junto, um grande abraço Um beijo, aquele abracinho gostosinho Por trás com cheirinho e cangote <risos> Fiquem com Deus Tchau, é nóis <risos>